to think i have you but i don't like to lie so i lie here while you lie to her want to thank you have me. Bom, hoje é o nosso segundo passeio de hoje. A gente foi lá para gruta, almoçou no centro de Bonito e agora estamos aqui na Praia da Figueira, que também não é tão longe do centro. Aqui é um complexo turístico, um balneário que é o balneário que tem as águas mais quentes de bonito, a entrada que você paga aqui com a agência já te dá direito a usar tudo, aqui tem é, pia, tem esse avião aqui pra você tirar foto, a tirolesa que eu falei pra você, caiaque, tem rede de vôlei, redário e tem toda a estrutura pra você passar o dia, né? tem restaurante, lanchonete, tem aqui as mesinhas, os né? quiosquezinhos, tem várias áreas e é, apesar de está durante a pandemia, todas as áreas têm distanciamento. Já tinha antes da pandemia, então não fica muito cheio. Nossa, tem um pacu atrás de você, mostrei aí pra eles. Meu amigo. E aqui tem esses pacus gigantes. Nossa. Tudo bem, deve ser o tamanho normal dele, mas pra mim é gigante. <risos> e aí a gente vai mostrando para vocês as atividades durante o dia. Esse é só um dos balneários, tá? Porque tem vários aqui em Bonita. A gente escolheu por conta das atividades que tinha e do avião, que a gente achou muito legal. E é para qualquer tipo de pessoa vir aqui, é, você pode vir só para relaxar, você pode vir para fazer aventuras que nem a gente veio, e aqui também tem flutuação, que não tá incluso no nosso pacote, porque já tem flutuação no nosso pacote outro dia, então vamos lá. Ah, e tem o um escorrega que eu tô super ansiosa para ir. Tchau, tchau. Love you, but I just love the light. And I lie here while you lie.